Olá galera, aqui é mais uma vez o na sua tela, chegou o frio no Rio de Janeiro, são 21 graus, dia 13 de junho, opa, é, que dia hoje? Dia 10 de junho, eu vou mostrar pra vocês hoje o sistema de rega inteligente que você controla pelo solar e alimentação é, de água automaticamente para alimentar codornos, então eu tenho o celular na minha mão, vocês podem ver, eu ativo aqui a rega e desligo, ligo e desligo, e, ao mesmo tempo ela alimenta o bebedouro, então se você viajar e esquecer de alimentar as codornas, você apenas pega o celular e Enche de água automaticamente de qualquer lugar do planeta. É isso, galera, trazendo inovação pra vocês. É o Green.